Maravilhoso com este cetim Hollywood que eu recebi lá do Saia de Saia. Olha que bacana que esse vestido ficou! Ele é cheio dos recortes. Tem molde dele disponível no site do 36 ao 56. Eu vou virar para vocês verem as costas. As costas também é cheio de recorte. Eu usei essas alcinhas aqui que chama rabo de gato, tá? Então ele tem os recortes. A saia eu cortei ela no godê e fiz a brincadeira do barrado. Se vocês olharem ali embaixo, olha, o barrado que ficou ali eu usei aqui na parte da frente. Então, gente, eu amei demais esse vestido, é sério. Super simples de fazer, mas eu não posso falar muito, porque, gente, eu sou suspeita. Se você mandar eu escolher um tecido... Um de todos os tecidos que existem, eu vou escolher o cetim Hollywood, porque pra mim é o melhor tecido da vida. Me desculpa a viscose, me desculpa a musseline, mas cetim Hollywood é vida. Quem já costurou sabe do que eu tô falando. Gente, se você quiser então aprender a fazer este vestido aqui, super simples e maravilhoso, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é esse vestido maravilhoso, né? É, eu nem ia mostrar essa parte aqui pra vocês, porque, gente, eu já ensinei de tudo que é jeito cortar saia godê aqui no canal. Desde o modelo mais, assim, corretinho, que é fazendo as contas lá do pi. Desde o modelo mais simples em cinco minutos, gente. Então, eu nem ia mostrar, mas eu só vou acelerar o vídeo a parte da saia, eu vou fazer ela godê, mesmo ela sendo... Porque assim, vocês viram aí que quando a gente corta no godê tecidos listrados, eles não ficam na mesma direção. Mas eu quero esse efeito, por isso que eu vou fazer a saia godê. Eu vou fazer o godê total, então, dobrei meu tecido em quatro e vou cortar, tá certo? Então, você faça aí na sua casa do jeito que você preferir. Eu vou deixar todos os links ensinando a fazer saia godê. Se você não quiser fazer saia godê, você pode fazer ela com prega, você pode fazer ela reta, você pode fazer um vestido tubinho. Gente, o mais, assim, chatinho desse vestido é a parte de cima. E a parte de cima, o molde tá disponível no canal, no, no blog, certo? Então, eu vou cortar, mas eu vou acelerar o vídeo essa parte. Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar o nosso vestido. A saia, vocês viram que eu cortei no godê, e na parte das costas, que você vai escolher aí onde é a parte das costas, eu abri ela, porque a gente vai colocar zíper nesse vestido, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu deixei este barrado aqui na parte da frente, e cortei a parte da frente também nesse barrado da parte da blusa, tá? Como a nossa blusa, ela é toda embutida... E eu vou montar um lado aqui com vocês, e vocês vão repetir o processo do outro lado. Nós vamos pegar aqui a parte da frente, ó, e vamos unir as laterais. Você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura aqui, olha, unindo as laterais. Une, começa a unir por baixo, tá? Porque vai, não tem essa parte aqui, fica sem mesmo, então, você coloca aí, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e une as laterais na sua blusa. Depois que você uniu as laterais aqui na frente, você já vai vir com a parte das costas, né? Vai estar tá desse jeito, costuradinho, e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e também vai unir as laterais aqui, olha, das costas, tá vendo? Tá vendo? Já vamos fechar tudo isso daqui, o mesmo processo que você fizer aqui, você repete na parte de cima ou na parte de baixo, porque é o forro. No caso, esse daqui é meu forro, porque eu não tinha tecido suficiente, então, essa parte aqui tá diferente, eu cortei ela diferente, ela não, tem, ela não tá nem com elasticidade, mas não tinha jeito, né? Então, agora a gente vai pra máquina montar a parte da blusa. Então, agora a gente já vai unir aqui as partes da blusa, frente, é, forro e a parte da blusa, né, pra embutir. Lembrando que você precisa colocar a alça nisso daqui, tá? Eu coloquei aqui, olha, essas alcinhas que você compra assim, bem fininha, que chama rabo de gato, tá? Então, eu coloquei, eu vou colocar duas, uma eu não preguei ainda, uma eu preguei numa ponta e a outra eu vou provar pra depois pregar minha gata deixar aqui, tá difícil de fazer com essa, com essa alcinha com ela aqui, viu? Então, gente, ó, vocês vão colo colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Ué. Então, vocês vão colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido... E antes de fechar, de fechar a blusa, não esqueçam de colocar a alcinha aonde vocês vão querer que ela fique. No meu caso, eu coloquei, ó, tá vendo? Eu coloquei a pretinha aqui e a rosa eu vou provar antes de fechar essa parte. Então, essa parte, por enquanto, eu não vou fechar. Eu vou fechar aqui, aqui, todo o resto, menos essa parte. Essa parte eu vou deixar por último que eu vou provar pra ver a altura que a alcinha tem que ficar, Gente, só passar uma costura, então, fechando toda a volta, lembrando que aqui a gente vai pôr zíper, então, também fica aberto, ok? Como é uma costura pra fechar tudo, né? É rapidinho, eu vou passar e já venho aqui, então, pra gente dar continuidade no nosso vestido. Então, pessoal, olha, eu montei, tá vendo? Ó, já costurei toda a parte de cima e já costurei a minha alcinha, onde eu quero que ela fique. Mas aí, é só você provar em você, e não tem necessidade de colocar... Duas alças, tá? Eu que quis fazer pra ficar mais bonitinho. E se você não quiser usar essa alça, você pode usar a alça do tecido, que eu já ensinei várias vezes a fazer aqui no canal. Você vai achar o meio da blusa e vai achar aqui o meio da sua saia, né? Que a gente abriu ela pra colocar o zíper. Aí, você vai colocar olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai alfinetar aqui a blusa na saia toda a volta aqui, ó. Tá? Vai fazer isso, fez isso, vai pra máquina passar uma costura aqui reta, unindo, então, a blusa na saia, tá, gente? É muito simples, não tem segredo, tá certo? Agora, eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, olha, fechando a saia com a blusa que vai ficar desta forma, tá? E depois, eu vou colocar o zíper. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar zíper, pro vídeo não ficar longo, eu vou colocar o zíper e aí eu volto com o vestido finalizado. Vocês já podem também fazer a barrinha aqui, olha, tá? É só, eu vou fazer uma barrinha bem fininha, vou dobrar aqui pra dentro, olha, duas vezes e passar uma costurinha na máquina, Agora vamos pra máquina e eu já volto depois com o vestido finalizado. aqui, pessoal, coloquei o zíper, olha depois que eu coloquei o zíper, eu fechei aqui o resto do vestido e fiz a barra, tá vendo? Olha, eu passei uma costurinha bem fininha e o vestido já tá pronto, super simples de fazer e ele é cheio dos recortes diferentes, né olha que graça que ele ficou, gente o molde da parte da blusa tá disponível no site, é do 36 a 56 a saia, como eu expliquei se você for fazer a lagodê, como eu fiz, então você pode fazer a saia, como eu já tenho vídeo aqui no canal, eu já acelerei o vídeo. Vocês viram que eu brinquei com as estampas, né? Olha, aqui na frente ficou esse barrado com essa listra e aí eu coloquei o mesmo barrado, só que na parte da frente, tá? Então, fica bem bacana brincar aí com as listas, com as estampas, eu gosto, tem gente que não gosta, tem gente que gosta tudo bem certinho, né?